Nós estamos aqui diante da Palavra de Deus, quando nós estaremos lendo um texto e trazendo para você uma palavra de ensino dentro da Palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, primeira pergunta é essa, tem ovelha aí?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 E infelizmente, esta é uma grande verdade. Meus irmãos, é, eu pergunto, tem ovelha aí? Se tem ovelha aí, tem pastor aqui. Você quer que eu seja pastor ou profeta na sua vida? Se você quer que eu seja profeta na sua vida, vá nos comentários coloque lá o seu pedido de oração, estarei orando e profetizando bênção na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, guarde essa palavra no seu coração, evite o caminho mal e busque a presença do nosso Deus. Tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.